E uma coisa muito legal é a economia. Esses kits podem custar até 40% a menos do que se você comprasse os pratos separados. Vale a pena, né? O Kit Worship vem com os inovadores pratos da linha K Custom. Eles foram escolhidos pensando nos bateristas da música cristã moderna. O kit vem com um Chimbal de 14, Dark, um Fast Crash de 16, um Fast Crash de 18 e um Medium Ride de 20. Eles têm uma sonoridade muito rica e no mesmo prato você tem projeção, ping definido, suavidade e explosão. Essa complexidade combina perfeitamente com a essência desse estilo.